E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E, cara, olha só o que, que apareceu aqui na minha lojinha Esse baú aqui, mano Que baú mais difícil de, de vir, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, né? Que eu abro esse baú épico E, mano, eu tô muito doido pra abrir ele Tô muito ansioso pra abrir Porque tem uma carta que eu quero muito Que é o executor E, mano, se não, se não vir, mano, eu vou ficar muito bravo Precisa vir nesse baúzinho épico Porque eu já tô na Arena 9 Então não tem mais desculpa Supercell, eu já tô na Arena 9, pode ver o Executor agora E vai ser muito bem-vindo aí no meu, no meu deck Nossa, mano, tô, tô empolgado, tô empolgado Esse vídeo, vocês podem achar que não né? eu, abri, eu abri vários baús, ganhei várias lendárias essa semana <risos> E tô muito empolgado porque eu vou abrir uma época É porque sério, mano, eu acho que o Executor era uma carta que devia ser lendária Eu gosto muito do, do efeitinho dele lá, que ele taca ó, a lança Sei lá o nome daquele negócio, tá que ele taca ele tchuf, e mata Sim, é a coisa mais linda do mundo, né? Sure. Eu ainda volta ainda mata o que sobrou Mano, é maravilhoso, é maravilhoso A gente vai ganhar ele aqui hoje E eu tô com uma ideia de vídeo aí, mas eu só vou falar A partir do momento que a gente abrir Esse baúzinho épico da Arena 9 Mas antes de abrir Esse baú que já desce aqui embaixo, já deixa Seu like e também se inscreve no canal Se você não é inscrito, cara, é começo de canal Estamos apenas com um mês e quase Batendo 5 mil inscritos, cara Muito, muito, muito obrigado, não esquece aí De deixar o like, e se você curte aqui o canal Do Elbigodão, cara, passa adiante, passa para os seus amigos, bota aí no grupo WhatsApp de Glass Royale, enfim Divulga bastante aí que vai me ajudar muito Beleza? Mas eu vou abrir primeiramente Esse baúzinho grátis aqui, vai que Vem uma lendária desse baú grátis, não é mesmo? <risos> e eu é a maior Cagada do ano, meu Deus do céu Ó, oh, mas veio uma carta épica oh, já, veio, já adiantamos Já o processo aí, ó, uma carta épica Antes de abrir o baú épico Beleza, agora vamos aqui comprar essa oferta especial que é apenas 10 mil de gold, 10 mil de ouro, né? E ó, só falta apenas 6 horas, então vamos comprar esse negócio, mano. É agora, vamos ver as cartas que vão vir, beleza, compramos, vamos abrir aqui Executor desbloqueado de primeira! Uhul, Uhul! Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Deus esqueletinhos, Deus de infernizar minhas vidas Globins go, Globins Globins, maravilhoso Desbloqueamos o executor aí Finalmente, queria muito o executor, né Enfim, não deu nem Pra botar ele no nível Um pouquinho melhor, mas <risos> Importante ter desbloqueado ele aí agora Agora vem com mais facilidade Aí nos outros baús Beleza, carta épica, show ah, Obrigado Vamos abrir o segundo, Baby Dragon Massa, mas só uma cartinha de cada um Meu, Que pobreza, hein? <risos> Esse bebê Baby Dragão, aí Muito bom, né? Príncipe da... Nossa, mas dicção tá maravilhosa hoje Príncipe da... Príncipe das Trevas Aí, consegui E qual é a última? O Esqueleto Gigante É, o que eu menos uso desse... Desse baú épico aqui Que eu menos uso, qual é a carta que eu menos uso? É o Príncipe das Trevas Eu acho que eu usei uma vez só eu não sei, mas o resto eu uso bastante e agora executor que eu vou usar pra caramba Mas o vídeo não vai acabar por aqui, a ideia do vídeo de hoje é pegar essas quatro cartas que veio no baú épico E fazer um deck, né, acrescentar o restante das cartas, um deck somente de cartas épicas, beleza? E jogar aí, não no multiplayer, porque senão <risos> o negócio vai ser complicado pra mim Mas sim jogar em uma batalha... Cara, desafio clássico ou 2v2 Cara, deu de frescura, chamei o desafio clássico Aqui mesmo e vamos ver Como que a gente vai jogar Com esse deck, eu não faço A mínima ideia Mas eu vou começar atacando o meu executor Aqui e logo em seguida Vou tacar o meu esqueletão gigante Não sei se é boa Não sei, não vai o executor não ele, não, ele não conseguiu Dar conta do meu Opa, meio que deu uma travadinha Agora aqui né ah, tranquilo tranquilo tranquilo tranquilo não vai ser algo muito bacana mas <risos> chega chega mais próximo isso quase quase quase quase quase quase quase eu, eu não sei vou puxar isso aqui <risos> eu não sei vou puxar isso aqui eu acho que puxar vai dar um jeito ali naquele negócio vou jogar a pecona aqui no meio é mano eu nem sei o que que eu tô fazendo socorro socorro Carrega o bebê dragão Carrega o bebê dragão Beleza, bebê dragão Atrás da pecona Mano, se a gente ganhar esse negócio vai ser muito bom É sério, eu vou... Eu vou rir demais Vocês não tem noção Mata logo A pecona eu acho que vai chegar lá E isso vai ser muito bom pra gente, mano Será que conseguimos levar a torre dele? Conseguimos levar a primeira torre do cara Eu vou já tacar o príncipe aqui, viu? Já vou tacar o príncipe Vou tacar os esqueletinhos junto aqui Pra dar uma... Uma calibrada né, pra dar uma segurada Eu acho que ainda, eu, será que Ah, mano, podia pelo menos encostar né? É, gastamos bastante Elixir, isso não foi positivo Pra nós, mas Beleza, beleza, beleza, por enquanto Estamos ainda na vantagem E isso é o que importa Isso é o que importa, eu vou começar atacando O esqueletão aqui Desse lado, né, pra começar Metendo pressão, o cara já deve estar tá sabendo Que eu estou com deck troll, obviamente Não é mesmo, <risos> Tá muito na cara, né João? Não sei se tu sabe, mas tá muito na cara Eu não sei nem o que eu vou fazer, eu acho que eu vou tacar aqui, isso aqui E eu vou tacar o bebê dragão aqui, junto com a torre e nós vamos conseguir matar essa parada toda né? Eu ali vou perder o esqueletão gigante, isso é fato, né? Mas a minha intenção agora, nesse exato momento, é botar a pecona aqui Eu devia ter posto a pecona atrás, mas tudo bem, mas tudo bem né? Eu vou tentar fazer um combo aqui Um combo inexistente De... Vou puxar essa galera toda Vem galera, vem galera, vem, vem Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora Que aqui é nós que manda, tá ligado? Aqui é nós que manda, bicho é, A gente segurando essa batalha tá tudo certo Porque a gente leva ainda Se conseguimos segurar bem esse negócio Viu? O cara eu acho que não tá dando Muita conta né? Vou tacar minha pecona aqui também Que é pra puxar essa peca dele né? E vamos ver um fight de pecas nesse exato momento A pecona dele é nível 2 A minha é nível 4 né? Não que sejam altos os níveis Mas é melhor do que a dele, isso é fato E levamos essa partida Levamos essa Cara, mandou chorinho, mano Eu Vou mandar um joinha pra ele E tá tudo certo, mano É, o deck funcionou, né Na, na cagada ali O cara também acho que não era... O cara não era muito bom, isso é fato <risos> Mas enfim, o deck funcionou E isso é o que importa Brincadeira, ninguém usa esse deck, tá? Esse deck aqui é um deck troll Na verdade eu não sei se ele... É, é um deck construído somente por cartas épicas, né? É forte, isso é verdade Abrimos esse baúzinho da hora, já estou muito feliz por ter desbloqueado aí o executor, né Que eu posso upar ele bastante agora pra cada vez mais dar dano, né E é isso aí, tô muito feliz, muito feliz mesmo, gente Espero que todos tenham gostado do vídeo Não esquece do like aqui embaixo Que eu já falei pra vocês do like, não esquece E também de se inscrever no canal, não sai do canal aqui Não vai pra outro vídeo sem se inscrever e sem dar o like, beleza? Espero que todos tenham gostado Um beijo no coração de cada um e valeu!